Uma queixa que eu recebo muito, tanto em consultório, consultório médico, quanto nos treinamentos que eu dou pela internet, é a seguinte: né? Doutor Rocha, eu estou com dificuldade de manter a ereção. Eu não estou conseguindo ter ereção e minha vida sexual está muito ruim. Aqui é o Doutor Rocha, e esse assunto é muito sério, né? É um assunto que me incomoda bastante e que tem trazido muito sofrimento para a vida de milhões de diabéticos pelo Brasil afora, que é a disfunção erétil. A diabetes, ela, seja tipo 1, seja tipo 2, ela é terrível. É uma doença que mata aos poucos. Né? Antes de matar, ela tira toda a alegria da pessoa, em vários aspectos, inclusive o aspecto sexual. Né? A vida sexual do diabético acaba sendo comprometida tanto pela questão emocional, da depressão, a chance de um diabético ter depressão é muito maior porque ele tem uma série de problemas que ele tem que lidar uma vida difícil a desinformação sobre os alimentos no meu ponto de vista e no ponto de vista do que a ciência tem mostrado tem gerado sérios problemas para quem é diabético tem que ficar tomando medicamento em altas doses isso gera uma série de efeitos colaterais e uma das maiores complicações da diabetes é a disfunção erétil né? E por que, que isso acontece? Né? Por que, que o diabético ele, ele tem mais dificuldades de direção e com o tempo isso tende a piorar. Né? Vou colocar aqui um, um bonequinho. O que, que acontece com o diabéticos? Quem tem diabetes, maioria tipo 2, tem altos níveis. Glicose no sangue é. e, o, e o organismo não consegue colocar essa glicose dentro da célula, então ele tem altos níveis de glicose e altos níveis de insulina, certo? A insulina é um hormônio importante que coloca a glicose dentro da célula para você ter energia. Só que para quem não tem diabetes isso aqui acontece naturalmente, a glicose é colocada e a célula recebe essa glicose aqui dentro, a glicose é para dentro da célula. Para quem é diabético a célula fica resistente. A célula não recebe mais. Esse excesso de glicose começa a produzir inflamação no corpo. E no caso aqui na região, essas partes mais baixas do corpo, né, seja na região aqui, onde tem os órgãos sexuais, seja nos pés, onde a gravidade acaba gerando um acúmulo de inflamação, um acúmulo de muitas substâncias inflamatórias, inclusive o ácido lático. É uma delas, uma delas, uma substância importante. E acaba gerando problemas tanto na área sexual, impotência, quanto problemas de feridas que não cicatrizam aqui, né? que é a síndrome do pé diabético. Né? O pé diabético que acaba gerando uma série de problemas, amputações, mas o que eu quero falar é da questão sexual. Né? Esse excesso de glicose começa a inflamar. É, começa a inflamar nervos, começa a inflamar artérias, né? O sangue não entra mais na região sexual. E com isso, é, o diabetes acaba tendo um problemas de ereção. Problemas sérios na, na vida sexual. E com o tempo, a tendência é piorar, porque esse excesso de glicose aqui, que está causando essa inflamação. E essa alimentação aí, que tem se falado aí, né, que tem sido passada por profissionais de saúde, está errada. Você precisa de alimentos com pouca glicose. Alimentos que sejam ricos em quê? Ricos em nutrientes, como o que? Como as gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico. Alimentos como, por exemplo, o ovo. Né? Um ovo que é um alimento completo, que traz nutrição, que traz saciedade, que mantém esses níveis de glicose baixos. A gente tem que abaixar esses níveis de glicose para desinflamar seu corpo e para você recuperar. Em muitos pacientes meus... Eles acabam, e alunos também dos meus projetos que eu dou pela internet, eles acabam recuperando aí em pouco tempo essa, essa potência sexual, né? porque vai desinflamando o corpo com alimentação saudável. Né? É a alimentação que eu mostro no meu treinamento, diabetes controlada. O que é diabetes controlada? É um treinamento, é um passo a passo, onde eu mostro, né? Eu mostro as descobertas da ciência na área de nutrição eu mostro exatamente o passo a passo, o que, é que você deve fazer para controlar sua diabetes em 30 dias ou até menos e diminuir essa quantidade de medicação que você toma, em alguns casos até retirando medicação tenho vários testemunhos de clientes que retiraram medicação, de pacientes que eu trato em consultório que retiraram medicação e passaram a fazer dos seus alimentos, do seu alimento o seu melhor remédio e você pode também, clique aqui em algum botão desse vídeo que eu vou te mostrar uma apresentação especial mostrando esse programa, onde tem um suporte, onde tem uma série de bônus incríveis. E o mais importante, onde você vai aprender a controlar a sua diabetes e melhorar a sua vida sexual. Eu sei que essa é uma dor grande de que é, quem tem diabetes sofre disfunção expulsão erétil. Né? E as mulheres também sofrem. Sofrem com uma série de problemas que eu vou mostrar em outro vídeo. Né? O problema sexual da perda da libido da mulher com diabetes. Então é isso, eu vou ficando por aqui.